O o skate? Olha, uh, primeiro eu tenho filhos jovens, depois eu observo nas ruas, não esquece da pista do skate. E eu percebi que o skate já era uma realidade muito maior do que apenas uma prática de lazer. Já era um esporte, já tinha uma adoção de milhares de jovens aqui na capital de São Paulo. Quando eu fui procurado pelo Eduardo Musa, presidente da confederação, uh, eu entendi que era uma boa oportunidade. Apoiar para que o evento pudesse ser realizado aqui na capital de São Paulo, num parque estadual que é o Parque Cândido Portinari. E o evento começa hoje com grande participação brasileira e internacional. São Paulo é a meca do skate nacional e hoje, com o skate do jeito que está, é do mundial. São Paulo tem tudo para ser a meca do skate mundial. Então, vai uma sugestão aqui do Grito da Rua: por que São Paulo não ter um marco zero do skate? para que todas as cidades de São Paulo tomem como exemplo a cidade de São Paulo. Porque quando a gente vai para o exterior, a gente fica lá impressionado. Eu quero que as pessoas venham para São Paulo e fiquem impressionados que o skate represente uma, a cidadania do mundo, para as pequenas prefeituras, para as capitais. E nós daremos apoio para criar aqui um grande centro de difusão da prática e da difusão do skate. A sua ideia é ótima e mostra também a sua boa sensibilidade nesse tema. Muito obrigado.